Em São Paulo, eu fui o criador do Bilhete Único, uma ideia que se espalhou por todo o Brasil. Junto com Haddad, nós vamos fazer o Bilhete Único Metropolitano nas principais regiões do Estado.